A New Holland conquistou aqui durante a 26ª Agri Show, um dos prêmios mais esperados pelas marcas. 15 marcas estavam concorrendo com 44 produtos e a gente teve o Trator do Ano. Juliano, o que, que levou esse trator a ganhar esse título especial? Ah, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui dando, concedendo essa entrevista para vocês. Bom, esse é um trator da categoria Special, é um trator que veio é, marcar realmente a raiz do trator principalmente para agriculturas adensadas, agriculturas que demandem espaços curtos, confinados, agriculturas onde, principalmente na região do café, nós temos espaços muito curtos, muito é, estreitos. Ele é um trator que vem com 1,30m, 1,30m de largura, é um trator que te possibilita fazer raio de giro de 2,9m. Isso tudo se dá justamente pelo fato de nós termos um eixo, que é o eixo super steer. é um eixo que te possibilita na articulação do pneu junto com o eixo ele faz com que o teu raio de giro aumente então esse é um dos diferenciais além de toda a tecnologia que esse trator já traz para nós, trator de quatro cilindros turbinado, interculado uma cabine Blue Cab que é uma cabine já preparada para passar é, defensivos agrícolas e além de toda a estrutura da máquina que nós já temos e, e a gente ficou muito grato por ter ser esse trator escolhido hoje né? é, o trator do ano para para nossa satisfação em que categoria ele foi premiado? Na categoria espécies specially, são categorias de tratores especiais, categorias de tratores que oferecem algo a mais para o agricultor hoje aqui, o agricultor brasileiro nosso. É só para café? Café, é, no, no caso aqui na região da onde de Minas, o que a gente utiliza mais é café, uva, maçã, pera, é, oloricultura. Então são são tudo que a gente imagina de regiões de, de agriculturas adensadas, confinadas, ele está preparado para isso. Um detalhe também, ele não é só um trator cabinado. Se a gente quiser, com um trator plataformado, ele também tem a, a disposição, a gente tem para oferecer para o nosso cliente. está presente há mais de 50 anos aqui no Brasil, conversa conosco o presidente mundial da marca. É, Carlos, como é que a New Holland vem se posicionando no mercado ao longo desses anos e agora com essa estratégia de inovação, de tecnologia e interatividade? A marca New Holland se posiciona aqui no nosso mercado como posição de liderança, New Holland, come voi sapete, è parte del gruppo CNH, che è parte del gruppo Fiat, e sempre avevamo la uh, Latina America e il Brasile come mercato molto importante, come mercato di grande presenza, non solo presenza commerciale, ma anche presenza come fabbrica, abbiamo fabbrica qui in Pierricicaba, in Sorocaba, in Curitiba, in Belo Horizonte, in molte parti. Além disso, aqui a marca cresceu muito nos anos passados, começamos com uma linha de produto não completa, mas ano, ano depois de ano juntamos mais produtos e agora podemos dizer que também aqui em Brasil, como no resto do mundo, a marca New Holland é uma marca de gama completa, é um full liner. Essa é uma característica de New Holland. Nós somos full liner nós somos em grado de eh, fornecer a nossos clientes, aos agricultores, todos eh, o equipamento de maquinaria necessário. E além disso, como você tem, tem já citado, estamos também eh, focando os novos investimentos sobre a la nuova tecnologia, che è quello che noi chiamiamo l'agricoltura 4.0, che è agricoltura di e agricoltura di scambio de dati, di big data, di IoT, cosa che lanciamo il Connect Agro, che è una piattaforma aperta per lo scambio de dati, portanto, tutta la nuova tecnologia sta passando un poco da produzione macchina mesmo portanto, come si dice in inglese, da hardware, vamos a passare a gestione dei dati, che è il software, è isso onde a gente sta appuntando. Agora. A gente tem bem, números bem interessantes que mostram que uma a cada três colheitadeiras vendidas no Brasil e no mundo é New Holland, assim como uma a cada quatro tratores. A que você atribui esse bom desempenho? Mas eu acho que nós atribuímos este bom desempenho ao esforço de, de, toda, de toda a, a, a catena que está ligada à New Holland. Principalmente, inclusive, como dizemos, a nossa empresa CNH, que nos dá os recursos para investir no produto também a parte qui, a parte dei de, de, de, de commerciali, pertanto la a presenza commerciale, che non è solo a presenza da nostra gente, ma anche a nostra rete del concessionario, a in Brazil temos una du uma rede de concessionario mais forte, mais importante do mundo. Sono concessionari professionais, sono concessionario che sono in grado di assistere os clientes e sono in grado di risolvere todos i problemi de os cliente, porque eh, come come a gente sabe todas as máquinas posso ter alguns problemas, claro, não ha margina perfeita, però importante è la rapidezza, pertanto l'appoio che, che i concessionari sono in grado di dare ai, ai clienti se ha se alguma qualcosa. È chiaro che a gente anche aiuta direttamente i clienti con il servizio di pezzi, abbiamo CNG CNH Parts, abbiamo anche un servizio completo di finanziamento CNH Capital, pertanto io credo che a forza da marca è, è, è offerta completa che non è del, solo del prodotto stesso, ma quello che noi chiamiamo un prodotto allargato pertanto tutto il servizio con com, esta, com, com a colatividade da nossa marca. Você citou a agricultura 4.0, né? agora muito se fala em sustentabilidade, em conexão entre as máquinas no campo, né? essa gestão agropecuária. Quais são os desafios que vocês encaram nos próximos anos? Mas, é, eu tenho, tenho muito gosto que você falou de, de, inizialmente sono stabilità perché come marca noi abbiamo la sostenibilità inclusivamente in due parti importanti. La prima è é la sostenibilità ambientale e ecologica come voi sapete non stiamo all'avanguardia con lo sviluppo di de energie alternative e di carburanti alternativi. L'anno passato qui a Grisola lançiamo un um trattore a biometano che è é un um trattore che è é in grado di operare con biometano, pertanto con emissione di anidride carbonica in aria zero, pertanto limpezza assoluta, però stiamo dobbiamo creare una sostenibilità economica, una sostenibilità economica per i nostri clienti, per gli agricoltori, che va a passare non solo attraverso l'utilizzo da macchine, ma anche l'utilizzo di tutti gli messaggi agronomici, pertanto può essere un semente, può essere gli adubo, può essere tutti i trattamenti, è lì, è lì che la gente sta appostando ora in questa nuova agricoltura che non solo gesta gestita o dato, ma entender o dado, analisar o dado. Nós temos alguma parceria muito importante, por exemplo, Farmeret, estamos aqui, temos a parceria aqui em Brasil. e a gente costuma dizer que, para ser sustentável economicamente, nós temos que fazer mais gastando menos. Esta é um pouco a moto da, da New Holland, fazer mais gastando menos.